Thank <laughs> you. amigo professor Marcos Carnevale estou aqui para agradecer o delicioso ovo de Páscoa que você me enviou você que sabe que eu sou muito chocólatra mas olha não vejo a hora de experimentar terei que abrir amigo ai ai ai nossa faz pedaçar tudo meu Deus, que delícia quantas coisas gostosas vamos ver se eu consigo comer um pedaço aqui para mostrar gente fazer vontade para todo mundo Hummm, olha que delícia! Hum. Maravilhoso! Muito obrigado, meu amigo! Um grande beijo de Virgínia, a Lully de Beto Carreiro! Mua!